Boa noite pessoal, meu nome é Roger, então uh, vou apresentar para vocês uma palestra sobre classificação hierárquica de textos com Word Embeddings, então é a junção de três grandes coisas aqui, a primeira é classificação hierárquica de textos, ou seja, tem a ver com NLP e usando Word Embeddings junto com NLP também. Então, primeiro, como é que eu como é que eu cheguei aqui? Primeiro eu fiz sistemas de informação ensino, em ensino 2015, ali eu já comecei a trabalhar com classificação, Random Forest e NLP. Agora em 2018 eu terminei o mestrado e essa palestra é basicamente o que eu estudei no meu mestrado. Esse mestrado deu origem a um uh, artigo que foi publicado agora em janeiro de 2019 e eu queria aproveitar e só deixar, tornar público aqui um agradecimento que eu fiz na minha dissertação para o pessoal aqui do, do Machine Learning em Porto Alegre porque foi muitas das coisas que eu ouvi aqui que despertaram a ah, minha curiosidade por alguns dos temas que eu usei no mestrado, que eu porque ali. Ah, bom, por que que eu estudei, ou por que, que eu decidi fazer coisas com classificação de texto? Porque, primeira coisa que é usada em muitos domínios, né? A gente normalmente vê, ou já usa, às vezes sem saber, a detecção de spam no e-mail é uma coisa que já se usa basicamente classificação de texto. Então, tem uns domínios uh, que podem fazer uso ou já usam classificação de texto, por exemplo, jurídico, médico, jornalístico, de serviços, todos esses meios têm algum, algum lugar onde dá para aplicar a classificação de texto. Uh, teve muita melhoria recente na classificação de, de texto comum, vou chamar assim, que é a classificação uh, binária, de dizer se é spam ou não é spam e coisas assim. Então Uh, especialmente usando word embeddings e implementações uh, eficientes de alguns algoritmos Um dos quais a gente viu agora há pouco, que é o XGBoost Então, como há uma certa ligação, similaridade entre esses temas Eu decidi uh, usar essas, esses métodos novos para ver como eles se comportam No problema específico de classificação hierárquica de texto Então, essa foi a minha hipótese e o que, que eu queria ver com isso é Primeiro, qual Word Embedding funciona melhor, ou como eles funcionam nessa para essa tarefa. Uh, qual modelo, de, ou que tipo de modelo de classificação pode funcionar melhor também para classificação hierárquica de texto. E se há uso de uh, estratégia de classificação hierárquica melhora o resultado. A gente vai em seguida já ver com mais detalhes o que é isso. E também uma coisa bastante importante, acabo vindo por último, mas é uma das principais. É, se as métricas de avaliação, se usar as métricas de avaliação adequadas demonstram mais claramente essa melhoria. Porque esse é um problema que eu vou mostrar em seguida. Normalmente se usa curaça que não é uma coisa muito adequada para esse tipo de problema. Então, a tarefa de classificação textual, como eu disse agora há pouco, ela, ela consiste em pegar um, um punhado de texto e dizer, isso aqui é... Uh, hate speech, isso aqui é, é spam, ou isso aqui não é hate speech, que não é spam, ou então dizer algumas poucas classes, por exemplo, se uma notícia, se ela é positiva, neutra ou negativa sobre algum determinado, uh, uma determinada entidade. Uh, quando a gente tem poucas classes, é um, é um problema que é bastante estudado, tem muita coisa sobre classificação de sentimentos, mas quando a gente tem mais classes, uh, uh, os desafios são um pouco maiores, né? Uh, e também, uh, deixa eu ver. É, ah, e sim, e quando a gente tem muitas classes, uma coisa que naturalmente emerge disso é a taxonomias ou organizar essas múltiplas classes. Vamos falar aí em, sei lá, mil. O exemplo que eu gosto de, de dar nesse caso é: imagine que você é o um bibliotecário, chegou um livro novo na biblioteca, em qual prateleira da sua grande biblioteca da PUC você vai colocar isso, porque você tem muitas categorias com subcategorias com subcategorias e isso é a classificação hierárquica. Então uh, um, um comentário rápido só é que isso não é necessariamente aplicável apenas a texto, mas pode ser aplicado também a imagens, a qualquer outro tipo de coisa. A ideia da estratégia de classificação hierárquica pode ser expandida para esses outros domínios também, ou esses outros tipos de dados. Uh, mais, já falei das aplicações, uh, e aqui uh, alguns desafios específicos, as diferenças, como a gente tem muitas classes, as diferenças entre as classes, ou se pensar nos nós, folha dessa grande hierarquia, elas são muito sutis, então às vezes é difícil a gente acertar exatamente aquela classe, embora a gente possa chegar bastante perto, isso é muito importante. Desbalançamento é muito comum, porque a gente não tem só duas classes, a gente vai ter Muitas, né? mesmo em cada subnodo, a gente vai ter mais de duas normalmente. Então, e o desbalanceamento é sempre uma dificuldade quando você quer fazer uma tarefa de classificação, quando você tem muitos dados de uma classe em, comp em comparação com outra classe. Ah, e a avaliação, ah, quando a gente vai fazer a avaliação do método para ver se, ele, se o resultado da predição está sendo boa ou é ruim, ah, ela não é binária porque eu tenho mais de uma classe, então, normalmente, eu vou usar F1 ou Precision ou Recall, o que já é um pouco melhor, mas ainda não é adequado, porque veremos em seguida. Então, no, no trabalho em específico, eu decidi usar, depois eu vou falar mais sobre o dataset, mas aqui é um exemplo de um arquivo de texto, na verdade, ele veio como XML do dataset original, e é só para mostrar o que, que era que eu tinha como input aqui, vocês veem que tem algumas tags de XML e no final aqui, no final aqui a gente tem as classes a que pertence cada um desses textos, aqui é apenas uma tupla, apenas um texto, e vocês veem que ele pertence a três, pode pertencer a três classes. No problema que eu estudei em específico, eu diminui isso para single class, eu peguei sempre Uh, eu limei a, a, as classes que eram as mais frequentes e deixei sempre a menos frequente, já que aquela é normalmente a mais específica daquele documento. Esses aqui são documentos de notícias provindos da Reuters. Uh, e ali ao lado eu tenho um exemplo da, uh, da hierarquia que essas classes aqui, na qual essas classes estão dispostas. Então, como a gente pode ver, essa aqui é M11 M12, elas estão aqui embaixo. Tá? Então, a, a minha intenção aqui é uh, fazer com que os, o classificador ou o conjunto de classificadores consiga chegar o mais próximo possível disso aqui. E aqui eu já queria esclarecer o, o lance da curácia, por que, que ela não é adequada para esse tipo de problema, porque se, por exemplo, eu disser, se o meu, pre, se o meu modelo pre, previu que esse texto pertence a M12, mas ele na realidade pertence a M11, a curácia vai dizer que está errado. Você errou. Agora, é muito próximo, então um erro que é entre o M11 e o M12 ele é muito menor do que o, se eu classificar ele em M12, mas ele, sei lá, é de C151, tá? Então a minha, na hora que eu vou avaliar, na hora que eu vou usar uma métrica para avaliação, eu tenho que levar isso em consideração. Isso é uma coisa que normalmente não é, não é feito, a, não, a comunidade que estuda HTC, ela não convergiu ainda, não Uh, chegou a um denominador comum em que tipo de métrica deve-se usar para isso. Enquanto que a curácia é um comum, F1 é um comum por outros problemas mais simples, em hierarquia isso ainda não é a ponto pacífico. Essa era para exemplificar a distância entre classes. Ah, sim. Uh, aqui, uh, bom, problemas de classificação hierárquica eles têm, podem ter algumas especificações. Tá, a primeira especificação é sobre o tipo de hierarquia, se ela vai ser uma árvore simples como essa que é ao lado, ou se ele vai ser um grafo acíclico. A grande diferença aqui é que um grafo, um grafo acíclico, ele, uh, um nodo, ele vai, pode ter mais de um pai, não apenas um. Uh, o que está em negrito aqui é o problema específico que, a gente, que, eu, que eu abordei no, no meu trabalho. Uh, o objetivo da, pre, da predição pode ser um nó folha obrigatório ou não necessariamente um nó folha, poderia ser o caso em que a predição poderia parar no meio da árvore. Tá? O meu problema em específico, eu, os dados não eram assim, mas eu forcei ele porque a, o meu interesse é em uma folha obrigatória. Tá? Então todas as classificações sempre tinham que ir até o final da árvore. Ah, por fim, como se usa a hierarquia na, durante o aprendizado? Tem várias maneiras de fazer isso. A primeira é simplesmente ignorar a hierarquia, que é como normalmente se faz na indústria. Se você tem mil classes que estão organizadas em uma árvore, o que normalmente acontece é que a galera esquece essa árvore e trata tudo como mil classes completamente diferentes umas das outras. E aí se perde muita informação, né? Porque a gente já sabe que há uma certa proximidade. Ah, agora, se a gente decidir usar classificadores considerando a hierarquia, a gente pode fazer por classificador binário, por nodo, no, nodo filho, ah, em que para cada nodo filho eu vou dizer, ah, esse, aqui esse texto que chegou para mim aqui pertence ou não a essa classe, simplesmente. Uh, no pai uh, uh, ou classificador local no pai em que eu vou ter um classificador multiclasse para cada nó do pai então cada um que não é um nó folha teria um classificador aqui dentro para tentar adivinhar qual é que é a subclasse a que aquele texto pertence tem alguns malucos que fazem classificador multiclasse eu vi alguns trabalhos mas não é uma coisa muito comum e também não entendo qual é a lógica disso mas enfim e tem um global, que é o supra-sumo e muito pouca gente consegue ter ideias com relação a isso, que é durante o processo de aprendizado mesmo, já considerar a classe de alguma forma dentro do algoritmo de aprendizado. Então, a gente não vai se separar em vários algoritmos, vários classificadores, vai ter um classificador só, que ele, além de estar tá fazendo o aprendizado de classificação, ele também está levando a hierarquia em consideração. Uh, aqui então é como normalmente acontece com uh, uh, com esse exemplo aqui, que é o que eu uh, usei em alguns dos algoritmos ou alguns dos, data, dos fluxos de dados que eu uh, uh, testei durante o meu, meu trabalho. Então aqui o primeiro tento, uh, a primeira tarefa é criar um classificador uh, na raiz que vai tentar achar qual dessas quatro classes uh, aquele aquele aquela tupla pertence. Nesse caso eu normalmente pego todos os dados que pertencem a todas essas classes aqui, junto tudo isso e boto todos eles num, num balde só e vou tentar, eu faço o mesmo para todos os outros, e vou tentar baseado em todos esses dados descobrir a qual grande classe aquilo pertence. E depois sigo adiante sucessivamente, vou ter cada vez uma divisão melhor daqueles dados até que eu consiga chegar no nodo folha. Uh, gente, dúvidas até aqui, me parem por favor no meio da, da, da apresentação para fazer uma dúvida, fiquem à vontade. Bom, para a gente fazer a classificação de texto, normalmente a gente precisa transformar esse texto em variáveis numéricas. É muito raro a gente ver hoje em dia a utilização de, pelo menos no meio acadêmico, é raro de se ver uh, one-hot encoding para dados de texto ou coisas desse tipo. Então, o que é mais comum é usar ainda uh, Document Term Matrix, em que eu vou, ter, eu vou ter um dicionário, isso aqui é calculado antecipadamente, eu não vou, me, não vou entrar no, no, no, em como isso aqui é calculado, porque eu ia bastante longe, mas uh, o resultado de, da, do cálculo de TFDF vai me dar um valor para cada palavra de um grande dicionário num corpus de muitos documentos isso depois eu posso usar e combinar para cada documento, aqui eu tenho uma, cada coluna uh, uh, é, uh, representa um documento, então uh, se aquele documento contém aquela palavra eu, e quantas vezes aquela palavra está aquele documento, eu vou fazer um cálculo baseado uh, no valor de TFDF daquela palavra em comparação com o número de vezes que aquela palavra acontece naquele documento, isso vai me dar por fim um vetor bastante grande né? para cada documento eu vou ter um vetor aqui de uh, do, do tamanho do meu dicionário. Então, se o meu dicionário tem 200 mil palavras, eu vou ter uh, para cada documento 200 mil uh, valores para analisar. O que, o que recentemente aconteceu, recentemente, quando eu digo é, em 2013, a ideia de, de word embeddings ou coisas de, de, de modelos de linguagem já existiam anteriormente, mas foi em 2013 que esse maluco aqui o Mikolov, ele mostrou maneiras eficientes de criar o que ele, o que se chama hoje Word Embedding, que é mais ou menos uma representação vetorial de palavras ou de sentenças ou hoje em dia até de documentos, tá? A ideia que eu usei aqui especificamente foi de vetores para palavras. Existem algoritmos uh, tipicamente não supervisionados, mas também supervisionados, em que eu aprendo um vetor de um determinado tamanho, tipicamente na faixa dos 100, 200, 300 elementos por vetor, e esses esses vetores, eles cada um desses valores ele vai me dar uma parte da ideia daquela palavra. A gente teve palestras aqui até totalmente sobre esse esse tópico, é uma coisa mais aprofundada é difícil de falar assim, mas fundamentalmente que vai que a gente vai ter é um dicionário de, assim como a gente tinha em FDF, mas em vez de ter um valor apenas eu vou ter um vetor de valores e para cada aqui é um vetor apenas de cinco elementos, mas normalmente como eu disse é bem mais e aqui uh, a gente usa esses vetores na hora de fazer uh, algum alguma tarefa de machine learning. Então na hora de eu converter esses vetores para para um documento, eu vou usar as palavras daquele documento, vou usar os vetores correspondentes àquelas palavras, e o que eu fiz no meu trabalho foi, uma forma bastante simplória, que é tirar a média desses vetores. Então, se o documento tinha 200 palavras, eu pegava os 200 vetores correspondentes àquelas palavras no meu dicionário de word embeddings, fazia a média deles, e era isso a representação final que eu ia usar no, no, como entrada do meu classificador. Me ajuda a me responder aqui uma coisa, eu uso muito o TF, TFADF também. Uhum. Mas é, aí eu vou recapitular o que eu entendo e a gente se conhece. A ideia ali é você eliminar palavras pouco relevantes para o problema. Por exemplo, ali 0,479 uhum. é muito baixo. Tá? Então assim, ou então melhor, é 0,065. Essa palavra é muito pouco relevante. Estou. Uhum. Tá. Então, assim, é, aí a minha pergunta para você é: se esse entendimento está certo, qual é o teu, teu número de corte? Acima de 0,5, abaixo de. Qual é o teu número de. de eu, eu acho que você está se referindo a uma tarefa anterior que é uh, cortar as palavras muito frequentes né, ah, do dicionário. Perfeito. É, é, eu uso muito o naive base para você fazer classificação, e sentimento, dos usuários. E eu faço corte exatamente aí no TFD. Tipo assim, ó, abaixo de 10%, ou abaixo de pouco de 10%, é muito pouco melhor. Bom, na verdade, opa, essa, essa tabela, não sei se você está se referindo a essa tabela aqui ou essa e, aqui? Essa, aí. essa aqui? Uh, eu confesso que eu não, não consigo ver como isso pode ser feito, porque você vai ter uh, valores diferentes para cada documento, né? Não, mas aí está o documento que você está analisando, uhum. tá, aí Você está analisando, você não está analisando um documento de jurídico, o um documento de medicina, o um documento de. Jurídico, um documento de... de, de uma... depois a gente pode, de repente, uh, ver especificamente, o, a gente conversa depois para ver o problema. Uh, bom, os... Então, já falei dos modelos de uh, representação textual que eu vou que eu analisei, mais especificamente os Word embeddings Então, ah uma coisa importante aqui, eu dei até mais exemplos, que uh, o Word2Vec, que é o trabalho mais famoso dessa área, creio eu, pelo menos, é esse do Mikolov, mas também existem outras ideias como o Glove, que é do Penguin, Socher, Manning de 2014 e outras que estão surgindo mais recentemente agora, que até elas não são só especificamente de palavras, mas também sentenças, documentos inteiros os que eu usei foram o word 2 vec o Glove especificamente, usei também Fast Text, que ele gera Word Embeddings, usei ele no, no método supervisionado não supervisionado e usei também o TFDF em um dos, dos, dos uh, experimentos para fazer uma comparação Uh, bom, além dos modelos de, class... de representação textual, eu olhei três algoritmos ou, uh, e escolhi especi... uh, especialmente por causa de implementações recentes que são bastante eficientes. A primeira delas uh, é o classificador linear. Na verdade, a, a intenção, uh, eu acabei caindo o classificador linear porque eu tinha um especial interesse no FastTax. FastTax é uma implementação do time da, do Facebook de 2017, era bastante recente naquele momento, e estava mostrando uh, uh, uh, uh, resultados muito bons para problemas de classificação textual. Então, acabei descobrindo, na verdade, durante uh, o estudo do Fastex, que ele é um classificador linear, ele gera, ele é, é uma rede neural bastante shallow, mas ele na, na etapa de classificação ele é um classificador linear que usa os, uh, os parâmetros que foram aprendidos durante a tarefa para fazer a própria classificação. Outros exemplos de classificador linear são, por exemplo, Support Vector Machines, Broccoli e assim por diante. Então, basicamente, o que faz o classificador linear é, você tem uma grande função com muitos parâmetros, cada um, ah, ah, cada um. Ah, oh, pensando agora no exemplo desse caso, se eu tenho um documento com 200 vetores, que eu calculei baseado nos word embeddings, então eu vou ter uma função com 200 termos e 200 parâmetros. E... Uh, vou ter uma margem, eu vou aprender durante durante o aprendizado, eu vou descobrir um threshold específico em que uh, uh, um determinado uh, input vai pertencer ou não a uma determinada classe. O segundo método que eu uh, decidi usar foi Gradient Tree Boosting, que a gente acabou de dar uma palestra aqui. Bom, eu acho que já foi bastante uh, ficou bastante claro por que, que ele é tão famoso, ele dá muitos bons resultados, ele é muito famoso no Kaggle e eu acho que não vale nem a pena eu falar da, da essência porque a gente já viu isso bastante aprofundadamente. Já. E por fim, eu também quis testar uma rede neural convolucional. Ah, isso também daria uma palestra inteira, então só tentando ah, mostrar a ideia principal para aqueles que não talvez não conheçam. Ah, uma rede neural convolucional ela é um método de Deep Learning em que se aplica uma convolução a camada de entrada. E você tem muitas, muitas camadas e cada uma dessas camadas tem ou todos esses três estágios ou alguns desses estágios ou uma combinação dos estágios, enfim. Você tem daí esses estágios de convolução, detecção e pooling em que isso vai ser, se, se, vai se ver se, aquela, se a camada anterior de convolução, dependendo da detecção, deve passar algum sinal para a próxima camada e assim por diante é bastante usado em problemas de classificação de imagem, por exemplo. É... E eu usei uma implementação que é muito uh, famosa, ou está sendo bastante popular nesse momento, que é o, a Keras, que hoje está dentro do TensorFlow. Ela antes era separada, se não me engano, e agora está tudo lá dentro. Bom, resumindo então o que, que foi o meu projeto experimental. Eu usei esse dataset, que é chamado RCV1, ele é disponível publicamente, você tem que solicitar isso, mas eles te dispõem desde que você assine um termo. Ele tem 103 classes, 806 mil exemplos de, uh, de textos de notícias da Reuters. Então, algumas coisas que facilitam aqui é que já tá, já, é, os dados já são bastante limpos, eles já estão... Uh, eles vêm de, um, de, um, de, um, de uma fonte que a gente sabe que tá, é um texto bem escrito, está em inglês já facilita por conta dos word embeddings que a gente acha na internet mais facilmente em inglês. Uh, e bom, em combinação com esse dataset eu usei os word embeddings, como eu disse, é o Word2Vec, que ele esse está disponível na internet, com, ele é um eles já oferece, claro, eles oferecem o algoritmo, mas também já uh, word embeddings treinados em cima de 3 milhões, de, são 3 milhões de vetores com 300 elementos treinados em cima de 100 milhões de palavras. Isso aqui é a Google que fez todo esse serviço para a gente. O Glove, que é do software, eles treinaram, é um, é um método um pouco diferente, ele usa co-ocorrência de palavras para achar mais ou menos a, a, a mesma ideia, o Word Embedding, vamos chamar assim. Só que ele é treinado em, ele tem menos palavras, tem um dicionário menor, com 2.2 milhões de vetores, Uh, 300 elementos, o mesmo tamanho do Word 2 uh, vec e um pouco menos, um pouco mais de palavras, 840 bilhões. E o FastText, que aqui eu usei, eu mesmo gerei os meus Word Embeddings gerados a partir do, RC, do RCV1, do meu dataset, usando métodos supervisionados e não supervisionados. Uhum. Uh, Modelos de classificação são aqueles três que eu acabei de apresentar, FastText, o Keras, que é a CNN, e uma implementação de XGBoost, em, o Gradient 3 Boosting em R. O objetivo que eu usei foi Softmax. Isso aqui é importante uh, frisar porque esse o, você pode escolher nesses algoritmos aqui qual o seu objetivo de otimização. O mais próximo que eu tinha de uma classificação multiclasse era Softmax. Uh, isso é determinante para... Ou pelo menos foi o que eu descobri por fim que é determinante esse objetivo porque eu não consigo dizer, olha, isso aqui é uma classificação hierárquica. Um erro não é necessariamente um erro, ele pode ser apenas meio erro, então é, esse é um dos trabalhos que futuramente eu poderia a gente poderia analisar. A avaliação, em vez de usar curaça ou, ou F1 tradicional, eu usei uma sugestão, eu não tenho aqui o autor, mas enfim, tem autores que estudam maneiras mais adequadas de mensurar os resultados de classificação hierárquica, uma delas é essa essa LCAF1 que é lowest common ancestor ou o ancestral uh, mais comum, mais perto da, da, da raiz uh, e o F1 de, considerando esses, uh, uh, esse ancestral comum e aqui essa é a coxa de detalhes dos meus experimentos então, tentando explicar aqui, esse aqui são data flows das várias, no fim 16 grupos de dados diferentes que eu usei o que eu implementei uh, para ver o que, que funcionava, o que, que não funcionava e aqui teve muito parte empírica, testava para ver se funcionava, vi alguns parâmetros, F vamos por essa direção, não vamos por ali. Então os uh, esses data flows eles variam de acordo com o que cada algoritmo necessita e cada estratégia de classificação necessita. Algumas têm estratégia hierárquica, algumas não. Algumas eu fiz flat, a maioria na verdade foi flat. E então por isso essa variabilidade em cada um desses uh, data flows, mas basicamente tem uma limpeza que é, uh, que é comum a todos, os, a todos os flows. Então, o, os dados originais eles passam por uma transformação básica que é para. Uh, eu coloquei uma etiqueta única, como eu falei no início, em vez de ter várias etiquetas, eu uh, reduzi para apenas uma, eu queria saber apenas aquela mais específica. Troquei a caixa, fiz tudo minúscula. Uh, e fiz a remoção de pontuação de numerais, coisas básicas que se fazem na uh, classificação de texto para melhorar uh, os resultados. A partir uh, disso eu fiz transformação específica para o modelo, isso daí varia, é, alguns uh, o, por exemplo o XGBoost ele tem um modelo específico em que eu tenho que colocar nessa matriz de tal jeito. Né? então Aí é a parte da, da transformação específica. O FastText, por exemplo, que é um dos algoritmos, está aqui no meio em algum lugar. Ele não tem transformação nenhuma. Ele recebe o texto puro, assim como ele está. Né? Não, eu não preciso. Em alguns casos, eu não preciso nem fazer nenhuma transformação numérica ante, antecipada. Depois disso, há algumas divisões de dados, subdivisão de dados, em casos em que eu usei ancestors e uma estratégia de virtual class com uh, Uh, necessariamente usar, uh, classificar com o, o nó folha obrigatório. Uh, eu infelizmente não vou poder entrar no detalhe porque senão a gente não vai dar conta de ver tudo. Uh, depois disso, há uma conversão da representação textual. Nos casos em que, por exemplo, eu tenho o texto puro e eu preciso, digamos, para o XDBoost. Eu preciso converter aquilo em Word Embeddings, então é nesse ponto que vem, para os casos em que isso é necessário. E por fim eu aplico isso nos modelos de classificação. Uh, o resultado são 16 fluxos de dados, vocês estão vendo aqui, essa grande bagunça aí. Uh, dados de eu não usei todos na maioria dos casos, eles foram incrementados porque era muito dado, 800 mil, 806 mil exemplos, talvez pareça pouco, mas quando se trata de texto é bastante coisa. Então, e uh, normalmente os modelos convergiam muito antes de receber todos os dados, então não era necessário tudo aquilo. Obrigado. Mas o que eu fiz também <coughs> foi manter uma parte dos dados reservada para fazer a avaliação por out no final. Uh, algum, durante a revisão do artigo me perguntaram por que, que eu não usei uh, CrossFold Validation porque tem muitos dados. É, se, eu vou, se eu tenho uma quantidade de dados tão grande que eu já converjo eu consigo fazer uma convergência do aprendizado antes mesmo de chegar em todos os dados que eu tenho, não, há, não havia necessidade nesse caso então aqui uh, eu queria só pegar um, um caso em específico para tentar esclarecer um pouco melhor ou um caso dos mais simples para resumir um dos fluxos dos 16 que, que, eu, que eu vi então eu tenho os dados Repassando os dados puros que vieram em XML, eles são convertidos para texto. Há ah, toda uma transformação para single label, Acabou, Adri. Ah, uma transformação para single label, uma organização, aquilo que a gente viu aqui. Não passou por nenhuma nenhum tipo de subdivisão dos dados. Eu estou usando todos os dados de uma vez só, né? claro, incrementalmente, não tudo, uma, não tudo de uma vez. E para o exit boost em específico, nesse. Nesse caso ali, desse exemplo, eu uh, usei para cada documento, uh, vi todas as palavras daquele documento, busquei essas palavras no, no, no Word2Vec, no dicionário de Word2Vec que eu tinha baixado lá com 3 milhões uh, de, de vetores, né, um dicionário de 3 milhões de palavras, peguei aqueles, aqueles 200 vetores específicos daquele documento, correspondentes às palavras daquele documento, fiz a média... E esse foi o meu input para dentro do Exit Boost. Certo? O que, que eu descobri com isso? Esses aqui são os resultados para todos os 16, tá? Essa sopa de números ah, Bom, primeira lição ou take-out do, do, do, do, do trabalho. Eu queria saber se usar a medida... Tradicional, eu chamo aqui de flat né, Mas aquela tradicional de F1 Sem considerar a hierarquia Em comparação com aquelas que consideram Hierarquias e isso mostra Mais claramente qual é que é o, o Algoritmo que funciona melhor Ou se os algoritmos funcionam Porque muitas vezes alguns algoritmos são deixados de lado Porque na etapa de, de, de avaliação Você está usando uma métrica errada E isso Para mim fica claro aqui com isso Porque enquanto que eu tenho aqui Essas macro-average flats por exemplo, vamos pegar o primeiro caso lá que é 0.437 você vê que já o número é bem maior quando a gente considera a medida hierárquica e a LCA que é a principal que eu estou considerando aqui então, enquanto você está achando que seu algoritmo está chegando em uma, um F1 de 0.43 usando métricas uhum. que já normalmente vem nos algoritmos na verdade a gente está chegando em valores muito melhores está claro essa parte? Gente? só para... Deixar bem claro por que, que esse valor aumenta tanto. Porque os erros aqui eu estou considerando que se eu pegar uma classe logo ao lado daquela que eu, que eu queria achar, eu não estou totalmente errado. Né? Se eu cheguei no ancestral comum próximo, uh, quer dizer que aquilo está mais ou menos certo. Ah, por isso que essas métricas são tão diferentes. Isso também em alguns casos aqui eu não lembro de cabeça, mas... Uh, tem alguns casos em que até há uma inversão, enquanto que você vê que algum algoritmo ele parece ser bom usando uma, uma medida flat, quando você vê hierarquicamente ele na verdade ele não é tão bom quanto algum outro. Uh, <coughs> há uma discussão na literatura sobre que tipo de uh, métrica hierárquica deve ser usada. Essa Hierarchical é uma mais, uh, mais antiga. Né? E a LCA é uma nova, uma proposição mais recente, então há uma dúvida de qual das duas deve ser usada. Ah, claro, cada, um, cada autor defende a sua, mas a LCA normalmente ela é mais adequada. Há uma correlação, nos experimentos que eu fiz, há uma correlação bastante forte, né, quase uma ali. E por que isso acontece? Porque a hierarquia não é tão profunda. À medida que você tem uma hierarquia que é mais profunda, isso, vai, isso tem a tendência que isso fique mais, há uma, haja uma diferença maior. Como aqui a minha a, a hierarquia do RCV1, se eu não me engano ele vai apenas até quatro ou cinco níveis, essa diferença acaba não sendo tão diferente. E aí acaba que nesses casos a gente pode usar, é melhor até que se use, ou eu sugeriria usar a hierárquica porque ela é mais rápida de calcular. A LCA ela é mais complicada. Com relação à eficiente classificação <coughs> Eu tinha grandes expectativas com relação aos métodos em que consideram os dados subdivididos hierarquicamente e eu me desapontei, considerando o algoritmo, em específico, o FastEx. Se eu não usar a hierarquia, ele ainda é o melhor classificador. Ah, por que, que eu acho que isso aconteceu? Porque durante faz parte da, da, da arquitetura do FastEx, a maneira como ele organiza as classes ele já dispõe elas de uma maneira que elas digamos assim fiquem um pouco próximas então o o, o classificador linear por fim ele vai considerar essa a, a similaridade que já que é inerente às classes na hora de fazer as classificação ah, então isso é o que eu quero dizer com a segunda com a segunda frase que o resultado é influenciado pelo word embedding ser orientado à classe e é isso que o fasttext faz ele cria um word embedding que é já orientado à classe como essas classes são próximas acaba que ele tem os melhores resultados e o último a última lição relevante claro tem outras coisas que também são são interessantes no trabalho mas Três, essas três análises eu acho que são as mais relevantes é que usar, por exemplo, uma estratégia hierárquica como o LCPN ela aumenta algumas métricas, mas ela, em compensação, diminui outras o que é, de fato, esperado até. Né? Por exemplo, a LCPN com classe virtual aumenta o recall, mas diminui o precision. Isso é bom ou é ruim? Depende do seu problema. Se tem um problema que você, aumenta, você quer aumentar o recall, talvez a LCPN seja melhor. Se você quer um o precision, talvez uh, não seja uma boa ideia. E, em contrapartida, o uso de ancestrais aumenta o precision e diminui o recall. Mesma coisa. Então, depende de qual é o seu objetivo final com a classificação. Eu estava no segundo? Esse é o terceiro, então. Uhum. É. Bom, sobre a influência da utilização de representação da representação textual, ou como o uso de Word Embeddings influencia nisso. Word Embeddings orientados à classe foram melhor que os não supervisionados. Então, pegar aquele monte de dados que já vem do Word2Vec do glove acabou não sendo uma grande vantagem. Os Word Embeddings que o fasttext aprende de forma supervisionada, eles são melhores para o meu problema específico. Porque eu já estou fazendo o aprendizado do Word Embedding orientado a essa tarefa final de classificação. Então, <coughs> ah, o que reforça isso também é que, por exemplo, usar XGBoost combinado com Word Embeddings não é uma boa ideia se, se simplesmente usar a estratégia antiga que é de TFDF. Usar TFDF com XGBoost é melhor do que o Word Embeddings com uh, XGBoost. Pelo menos nos Uh, nesse nesse trabalho ou nesses experimentos em específico, tá bem? Essas então são as conclusões do trabalho, os métodos de representação textual recentes. Uh, ou a pergunta era essa, né? Uh, como esses métodos uh, melhoram os resultados? Os word embeddings só reforçando, os word embeddings específicos eles oferecem melhores resultados. E o FastEx foi o melhor método de representação considerando o F1, de novo, porque ele já cria um word Embedding orientado à tarefa de classificação uh, no método supervisionado. É, as métricas apropriadas, aquelas LCVA e a, a LCA F1 e a HF1, elas demonstram melhor? Sim, elas mostram melhor isso. Né? As métricas flat, elas não são adequadas para esse tipo de problema hierárquico e, para mim... Os resultados mostram isso uh, de uma forma clara. Há uma pequena diferença entre as métricas uh, hierárquica e LCA, porque a hierarquia é rasa. Uh, e algumas coisas que nesse trabalho poderiam ter feito, e podem ser feitas no futuro, é explorar CNA mais a fundo, porque eu apenas testei um data flow, né, e eu acho que tem muita coisa que pode ser visto não só com, CNA, com uh, redes neurais convolucionais, mas também com a recorrente. Uh, e um, um outro talvez fosse um objetivo mais a longo prazo é de tentar uh, verificar a possibilidade de otimizar uh, o algoritmo de aprendizado uh, baseado nas métricas hierárquicas diretamente ao invés de usar o softmax que é o que os, hoje os algoritmos oferecem é, isso é, é um desafio bastante grande porque normalmente você precisa de uma função derivável é, são, é assim que esses uh, uh, Tipicamente, os, os, uh, esses algoritmos funcionam, porque eles usam gradient boosting e outras técnicas em que dependem da possibilidade de fazer uma derivada. Como a hierarquia ela não necessariamente tem a possibilidade de implementar isso, é uma coisa mais complicada, né? mas ainda assim é uma coisa que pode ser explorada. Dúvidas, pessoal? Diga. Tá, claro. Quais eram as classes que vieram esses pais, esses Como é que era a Tá, claro. Isso, infelizmente, na apresentação não ficou claro, de fato. Reconheço. Bom, primeiro, as duas primeiras perguntas É o mestrado. Eu fiz na UniCinus, na computação aplicada, no BPG de computação aplicada. meu orientador foi João Francisco Valhac e a professora Patrícia Jaques. Ah, sobre o que representam que, o que que essas classes? Esses. Ah, Vou botar mais um aqui. Esse texto aqui veio da Reuters, que é uma agência de notícias, e eles classificam em, por exemplo, a notícia se é da parte econômica, se é política, se é... e eles têm as tags internas deles, eu confesso que eu não me lembro de cabeça, mas, por exemplo, M11 pode ser a... aqui, provavelmente, é sobre a economia, então, digamos que seja a economia. Então, depois eles vão subdividir isso em economia do México, ou coisas desse tipo, ou política, econômica, por isso que elas podem, cada notícia pode pertencer a mais de uma classe, inclusive. Bom, Roger, eu faço um tempo, eu trabalhei com as questões de terceira, foi em 2010, e realmente a gente sentia falta dessas, da geométrica, tá?